Morre na grelha dos lambas, vítima de doença morreu na tarde desta sexta-feira, 18 de novembro, na grelha dos lambas, vítima de doença, no Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonar Cardial Dom Alexandre do Nascimento em Luanda. Em junho do ano em curso o artista havia sido evacuado para a cidade do Porto com o fim de dar seguimento ao tratamento de uma doença grave no pulmão. Na altura, o estado maior do Cuduro estava acompanhado pelo diretor clínico do Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares que foi o responsável pelo tratamento da sua doença. Em Portugal, de acordo com relatos da família, houve uma melhoria no seu estado clínico, o que levou o artista a regressar a Angola com a saúde estabilizada. Em desenvolvimento. Que infelizmente, o cantor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 Tenha um vídeo, desfrute do vídeo, alegre-se com aquilo que ele já fez para música, para...